Então, pessoal, eu vou tô aqui para dar você cinco dicas de como você colaborar, de como você participar realmente da mentoria IAC. Como você já deve saber, a mentoria IAC é muito prática, tá? A gente pega tarefas de projetos reais e passa para você. Então, é muito prática. Então, você tem que exercitar, você tem que participar para você consumir algo, para você aprender algo. Não adianta você só entrar, entrar e olhar. Você pode fazer isso. Você pode chegar lá na mentoria, só participar das reuniões e ver o que acontece. Mas para você aprender realmente, você precisa colocar a mão na massa. E esse vídeo é para ensinar você a isso, tá? Aproveita que você está aqui, se inscreve aqui no meu, no meu canal para você receber mais notificações como essa, mais vídeos como esse, tá? Então vamos lá. A primeira dica, né, a primeira logo matadora é seja proativo. Tenha iniciativa. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil você chegar num lugar onde você às vezes não conhece ninguém e ter iniciativas. Eu sei como é difícil isso, mas pode fazer. Estamos criando um espaço seguro, né? um espaço que possibilite que as pessoas façam isso sem serem criticadas, sem serem vistas como alguma coisa... Não legal, tá? Seja bem ativo, assim, converse com as pessoas, se as pessoas sugerirem algo, entre na conversa, dê seu comentário, se alguém falar alguma coisa que você tenha um pensamento sobre aquilo, responda, interaja, tá? Porque essa participação é muito importante para se conectar com outras pessoas e até aproveitar e fazer o bom e velho network a segunda dica é, não perca as reuniões que a gente tem no final de semana, que normalmente acontece no um domingo. O maior esmagador, o dia, o dia oficial agora é domingo, 3 horas da tarde. Tá? Então, não perca essas reuniões, porque é uma reunião muito rica, a gente troca bastante, é um momento ao vivo de a gente estar tá ali, eu vou, passo, passo todos os PRs que foram analisados e tudo mais, então não perca essas reuniões, essas reuniões são muito boas. Tá? A, outra, a outra sugestão é, Tire dúvida com outras pessoas. Tem muita gente super capacitada lá no canal, tá? Tem uma galera muito boa que mancha muito do que você tá fazendo e tá ali disposta a te ajudar. Então se você tiver dúvida, manda no canal. A gente tem vários canais temáticos já agora. Se você tem uma dúvida de terraforme, manda lá no canal terraforme. se você tem uma dúvida do doença. Manda no canal doença e por aí vai, tá? Tire dúvida com as pessoas. A quarta dica é o seguinte. A quarta dica é participe das reuniões esporádicas que acontecem ao longo da semana. As pessoas marcam reuniões para ajudar em isso, para fazer uma tarefa, para fazer um ticket, alguma coisa. Participe dessas reuniões. Elas são muito ricas, são reuniões de trabalho. Na maioria das vezes a galera tá ali fazendo junto. Então você aprende muito ali, né, no momento que você estiver lá, participe de forma ativa, que assim você vai evoluir muito, tá? E a última, não menos importante é: mande seu PR, gente. Quando você tiver minimamente confiante minimamente não precisa estar super confiante minimamente confiante mande o pr tá porque pensa que isso aqui é agile né se você é para errar que você erre logo se é para você expor algum possível problema que possa ter na, no seu aprendizado, no que você entende daquilo ali, é bom que seja logo. Não há nenhum problema, não há nenhum risco, ninguém vai ridicularizar você. Se isso acontecer, me fale, porque a gente está querendo criar um ambiente realmente seguro para que as pessoas possam oferecer as suas contribuições, elas possam aprender com o processo e não serem ridicularizadas. Isso não será tolerado aqui. A gente está fazendo, de fato uma comunidade, estamos construindo uma comunidade para oferecer esse lugar seguro para que as pessoas possam participar sem serem é, retaliadas porque mandou um negócio, que talvez não esteja no nível não existe isso aqui, tá? As pessoas todas estão aprendendo, inclusive eu e todo mundo que participa da, da organização e da, do apoio e da, dos moderadores e tudo mais todo mundo aqui é muito alinhado com isso, tá? Pode ficar tranquilo. É isso pessoal, espero sua contribuição, participa lá nos vemos no próximo vídeo.